Bitcoin fez um pump até os 30 mil dólares vou comentar para vocês que eu estou enxergando nesse momento eu abri uma posição de short vou mostrar aqui para vocês porque eu estou fazendo isso e qual que é a minha expectativa em relação ao Bitcoin então vamos dar uma olhada não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se vocês gostam aí dos conteúdos do canal estão acompanhando mais tempo e vamos lá hoje mais cedo eu fiz uma live para vocês rápida aí, mostrando o que eu estava fazendo, por que eu estava abrindo um short o Bitcoin. É um short arriscado aí, obviamente, tá, pessoal? A gente teve volume aqui nesse candle, só, uh, só aqui fazendo uma errata para vocês, eu falei do volume aqui hoje mais cedo, mas no momento que eu estava vendo esse candle aqui não tinha né, esse volume acontecendo. É, contudo, pessoal, apesar desse volume a gente não teve um acréscimo do Open Interest, tá? Então nessa região aqui, nesse candle, a gente teve uma, um decréscimo do Open Interest, uh, o que me deixou interessado em abrir essa posição de short. Não só decréscimo do Open Interest, mas também muita liquidação de shorts e mais de 1 bilhão de dólares de compra-mercado. Então, caras, eu realmente essa região aqui fiquei interessado em abrir a posição de short. Teremos suporte que com certeza nessa zona aqui dos 29 mil dólares, tá? Então, é onde eu vou estar interessado em fazer uma parcial aqui uh, desse short aqui, provavelmente. Obviamente, um short contra essa tendênciazinha, mas ó, aqui, ó, é a região de 302. É onde eu vou estar interessado aqui, em, possivelmente. Quem está interessado em entrar em long pode ser uma zona interessante, né? Então, se você estiver em short, Aqui é uma zona para fazer uma parcial ou entrar em long, tá? Então, basicamente, aqui agora eu acho que o Bitcoin tem grande chance de testar essa região dos 28.900. Tá? Me parece aqui uma, um pump aí para buscar né, liquidez e também buscar as zonas aqui de desequilíbrio oferta-demanda. mostrei para vocês na live hoje mais cedo, que a gente tinha aqui, então, olhando o high block aqui de 7 dias, vou mostrar para vocês exatamente isso, tinha liquidez acima, o Bitcoin foi buscar essa liquidez. Também tinha aqui um desequilíbrio de oferta-demanda, olhando aqui o trade light exatamente esses pontos aqui, ó, tinha desequilíbrio de oferta e demanda aqui, ó, então, essas duas regiões laranjinhas, o Bitcoin foi testar essas zonas aqui, então, o conjunto aqui da, de busca de liquidez, e busca, busca esses pontos aqui de desequilíbrio de oferta e demanda, que tinha, ou seja, já tinha 10 vezes mais ordens de venda aqui, que acabaram sendo preenchidas do que ordens de compra, tá, então o Bitcoin acaba voltando a testar essas zonas aqui. São zonas que, no caso, eu me interesso a buscar operação de short. Então, eu não tive coragem de shortar o Bitcoin. Eu tinha interesse em shortar o Bitcoin aqui nessa zona aqui, próximo dos 28.300, 400 dólares. Só que quando ele subiu aqui, pessoal, o que aconteceu? A gente viu aqui o Open interest subindo com o Long Short Ratio caindo, tá? Então, eu não tive coragem de shortar o Bitcoin nessa zona, tá bom? Então, eu estava aguardando aqui, né, ver, ver como ia ser o desenrolar. A gente também não tinha liquidações, muita liquidação aqui de de até teve aqui né mas teve não foi tão grande assim mas a questão do open subindo com o short fechamento caindo aqui não deixou tão uh, favorável aqui para entrar essa operação de short e eu entrei aqui nessa zona aqui dos 28.900 dólares estou com essa operação aqui por enquanto aberta né? arriscada tá não estou recomendando ninguém fazer uma operação do mesma forma mas gostaria de fazer uma parcial aqui nessa zona dos uh, dos 29 mil dólares aqui para o bitcoin tá bom então, cara, impressionante esse suporte aqui que o Bitcoin montou nessa região dos, dos 26.800 dólares que ele segurou. Eu comentei para vocês que essa zona aqui que tem um grande aquecimento de open interest, foi exatamente onde o Bitcoin segurou né? e não, não conseguiu descer por enquanto. Ah, e realmente teve esse repique muito forte, que inclusive rompeu aqui a região de 6,8. né? Rompeu essa zona aqui de 6,8 e é muito, muito forte, a região dos mil dólares deixou para trás aqui e essa zona aqui agora ela está se tornando um suporte para o Bitcoin, tá bom? Então, tirando aqui esses indicadores da BitMEX, eu não estou vendo outros pontos de liquidez aqui para o Bitcoin, tá? Eu acho que para mim seria mais, faria mais sentido buscar testar essa região dos 25.800 aqui, buscar liquidez mais abaixo para depois testar a zona dos 34 mil dólares. Eu acredito que isso ainda vai acontecer. Estou mantendo essa, essa, essa visão por enquanto aqui em relação ao Bitcoin, tá bom, pessoal? Então é isso, não esqueça aí que se você não criou essa conta daqui na PrimeSBT, deixa aqui o link aqui abaixo na descrição, comentário fixado, crie sua conta aí, você ganha até 10. Até 7 mil dólares de bônus de depósito, aí dependendo quando você depositar, tá bom. E é o corretora que eu estou usando aqui para operar principalmente Bitcoin e Ethereum, tá bom, pessoal? Uh, então é mais é isso. O Vesco aqui não tô vendo, uh, tem liquidez que na região dos 10.500 dólares e na região aqui dos 29 mil dólares, tá? Então eu acredito que faz sentido o Bitcoin voltar a testar os 29 aqui, tá? Antes de tomar uma decisão aí, mas vamos ver. Ele pode buscar regiões acima. Vou estar interessado, inclusive, em, em acabar escalando mais shorts caso o Bitcoin busque essas regiões aqui, tá, pessoal? Tá bem estranho. XXY aqui está na zona de suporte, uh, tentando montar um suporte aqui, aí esse está corrigindo aqui, inclusive, aí tá? o Bitcoin fazendo esse pump, eu acho bem estranho tudo isso está acontecendo, tá? Mas aqui são os meus, a minha, a minha visão aqui para o Bitcoin para vocês. É uh, mercado às vezes é um pouquinho louco, tá, pessoal? Mas ter paciência esperar aqui, porque a paciência paga, tá? Eu realmente, uh, eu esperava que o Bitcoin não iria romper essa região dos 28.300, mas com o um sentimento aqui, uh, melhorando muito aqui, não fiquei muito interessado em abrir essa posição vendida. Agora, na minha opinião, o suporte para o Bitcoin dos é 29 mil dólares. E vamos ver o que vai acontecer, tá? Eu vou tentar fazer esse parcial aqui, uh, poder mitigar um pouco o meu risco. E depois atualizo vocês à medida que as coisas vão acontecendo, beleza? Então, no mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like para apoiar. Qualquer novidade, eu volto aqui para vocês fazer um update no mercado. Um abraço e a gente se vê.